História e Desamparo, Mobilização de Massas e Formas Contemporâneas de Anticapitalismo Moishe Postone A análise do antissemitismo reveste uma importância crucial quando consideramos questões ligadas à globalização e à antiglobalização, mesmo estando sujeita a mal-entendidos em virtude da acusação de antissemitismo ser muitas vezes utilizada como ideologia legitimadora por parte dos regimes israelitas, no sentido de desacreditar qualquer crítica séria das políticas israelitas. É certamente possível formular uma crítica fundamental dessas políticas que não seja antissemita, e com efeito têm sido formuladas muitas críticas dessa natureza. Por outro lado, a crítica de Israel não deve dissimular a existência, hoje em dia, de um antissemitismo disseminado e virulento no mundo árabe-muçulmano. Como procurarei demonstrar, o antissemitismo representa um problema bastante particular para a esquerda. O período posterior ao 11 de setembro revelou o grau em que as ideias antissemitas se encontram difundidas pelo mundo árabe. Neste ensaio, não irei abordar a questão do antissemitismo ressurgente, e da negação implícita do Holocausto na Europa. As fórmulas de expressão desta ideologia incluem a ideia, generalizada por todo o Oriente Médio, de que apenas os judeus poderiam ter organizado o ataque ao World Trade Center e a crescente disseminação no mundo árabe dos protocolos de Sião, a infame fabricação czarista distribuída amplamente na primeira metade do século XX pelos nazis e por Henry Ford, que visava expor a conspiração judaica que governava o mundo. O crescimento extensivo e intensivo deste tipo de pensamento conspiratório foi revelado recentemente, de um modo dramático, pela série de televisão egípcia Horseman Without a Horse, que recorreu aos protocolos de Sião como uma fonte histórica e pelas crescentes acusações, nos meios de comunicações árabes, de que na Era Medieval foram cometidos crimes rituais contra os cristãos. Os judeus matavam crianças não-judaicas para utilizarem o seu sangue com propósitos rituais. Este desenvolvimento deve ser levado a sério, não deve ser tratado como uma manifestação algo exagerada de uma reação compreensível face às políticas israelitas e americanas. Nem deve ser ignorado em resultado do receio dualisticamente fundado de que reconhecê-lo apenas conduzirá a uma escalada da ocupação israelita na Cisjordânia e de Gaza. Apreender o seu significado político, contudo, requer o um entendimento do antissemitismo moderno. Por um lado, o antissemitismo moderno é uma forma de discurso essencialista que, como todas essas restantes formas, entende os fenômenos sociais e históricos em termos biologistas e culturalistas. Por outro lado, o antissemitismo distingue-se de outras formas essencialistas, tais como a maioria das formas de racismo, pelo seu caráter populista e aparentemente anti-hegemônico, anti Enquanto a maior parte das formas de pensamento racista atribuem normalmente um poder corporal e sexual concreto ao outro, o antissemitismo moderno atribui um enorme poder aos judeus, que é abstrato, universal, global e intangível. No cerne do antissemitismo moderno está a noção dos judeus como uma conspiração internacional secreta e imensamente poderosa. Já argumentei em outros textos que a visão de mundo do antissemitismo moderno entende o domínio abstrato do capital, que sujeita as pessoas à compulsão de forças misteriosas que não conseguem perceber, como o domínio do judaísmo internacional. Consequentemente, o antissemitismo pode dar a aparência de ser anti-hegemônico. E a esta razão, porque há um século, Auguste Bebel, Líder social-democrata alemão o caracterizou como socialismo dos tolos. Dado seu desenvolvimento subsequente, também poderia ter sido designado como anti-imperialismo dos tolos. Enquanto forma fetichista da consciência opositora, é particularmente perigoso porque parece ser anti-hegemônico. A expressão de um movimento das pessoas comuns contra uma forma de dominação global e intangível.